Nesse tutorial eu vou mostrar para você como fazer a gravação de uma reunião e de uma aula no Google Meet usando a ferramenta do Loom integrada ao Google Chrome. Assim que você quiser iniciar a gravação, basta clicar no ícone do Loom que fica no final da barra de navegação. Ao clicar no ícone vai aparecer essa janelinha aqui com várias opções importantes. Você vai selecionar essa segunda caixinha que indica a gravação apenas da aba que eu estou acessando nesse momento, que é a aba do Google Meet. Aqui você já vai poder testar o seu microfone, o áudio do microfone. É importante deixar marcada o áudio da aba, porque se você apresentar algum vídeo durante a apresentação, vai gravar também o áudio desse vídeo. E desmarcar essa opção aqui de usar a foto. E quando você clicar aqui em Start Recording, ele vai dar o 321 e vai iniciar a gravação. Vocês conseguem conferir a gravação de duas formas. A primeira é observando esse, esse retângulo azul, que fica aqui na aba que está sendo gravada. E também aqui no ícone do Loom que fica piscando uma bolinha vermelha enquanto a gravação está sendo realizada. É importante observar que diferente da gravação do Meet, que ordena a gravação de acordo com quem está falando, o Lum vai gravar exatamente o que está aparecendo aqui na tela. Então se você abrir o chat, se você abrir a lista de participantes, tudo isso vai ser gravado aqui na sua tela. Você pode também alternar a visualização aqui em Grid. Você pode incluir uma apresentação aqui da sua guia do Chrome. No momento que você for apresentar slides, é importante deixar desativada a extensão do Grid para que você possa fixar a sua apresentação aqui na tela e gravar a sua apresentação para as pessoas que vão assistir depois. Quando finalizar a aula ou a reunião, é só voltar aqui no ícone do Loom e clicar em cima dele para finalizar a sua reunião. No mesmo instante que você finaliza a gravação do Loom, ele abre essa página aqui já com o link do seu vídeo para compartilhamento. É muito bacana porque assistindo pelo LUM, o estudante tem a opção de escolher também a velocidade em que ele vai ouvir e assistir esse vídeo. Clicando aqui em cima do título, também eu posso é, alterar o título da aula. Aqui eu tenho a opção de mover para uma pasta. O LUM cria uma biblioteca que dá para organizar esses vídeos em pastas. Eu também posso baixar esse vídeo no computador e fazer upload no canal do YouTube ou numa pasta do Google Drive ou no Classroom é, para eu definir a forma de compartilhamento com os alunos. Aqui eu também tenho alguns mecanismos de controle de acesso. Se eu marcar essa opção aqui, esse vídeo vai aparecer na busca da internet e não vai ser necessário fazer login para acessar. Eu posso também colocar uma senha de acesso para esse vídeo e eu posso colocar um acesso personalizado via e-mail em que somente os alunos com os e-mails adicionados aqui vão poder acessar esse vídeo. Também tenho algumas opções de configuração, de corte, de ações dentro do vídeo ou de colocar uma miniatura personalizada. É, os estudantes que acessarem aqui também poderão postar comentários nesse vídeo e tem algumas reações que podem ser feitas também, tá? Aqui no vídeo. E é como se fosse um canal, só que ele não é um canal público, tá? Ele é um canal privado em que somente com os controles de acesso que você der que as pessoas vão conseguir acessar os vídeos desse canal. E aqui eu vou dar o play para vocês verem como ficou a gravação que eu fiz do Google Meet. Aqui ficou a apresentação de slides. E vocês percebem que gravou apenas a tela interna do Google Meet. Não gravou as alternâncias que eu fiz entre as abas e também não gravou a minha barra de favoritos, nem as janelas que eu, que eu tinha abertas no momento da gravação. E é isso, gente. Com as mudanças no Google Meet, essa é uma estratégia bem prática e bem simples de você continuar fazendo suas aulas no Meet, continuar gravando e disponibilizando para os estudantes que não conseguirem participar ao vivo. Espero que vocês tenham gostado.